Hoje é dia de falar de coisa boa Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, hoje a gente vamos falar da plataforma da Collier Easy uma plataforma que você pode ganhar muito dinheiro jogando. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu tinha soltado um vídeo esses dias atrás e muita gente me mandou mensagem. Tiago, ah, como que funciona a plataforma? Dá pra ganhar dinheiro mesmo com a plataforma? Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona e dá pra ganhar dinheiro sim. Então você vai entrar no primeiro link da descrição, vai fazer o seu cadastro na plataforma. Assim que você entrar no primeiro link da descrição, vai aparecer essa página aqui pra você e como que você faz o seu cadastro. Aqui em cima você vai colocar o número do seu telefone com DDD, aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, OTP, e vai chegar um SMS no seu celular com um código de verificação. Esse código você vai colocar aqui e vai criar uma senha que você lembre. Aí você vai clicar aqui em registro. Assim que você se registrar, você vai entrar na plataforma. Eu já estou aqui na, na minha conta, como vocês podem ver, eu tenho um saldo aqui de R$50,47. Vamos ver se a gente consegue triplicar esse valor. E para você estar começando a jogar e ganhando, primeiramente você tem que vir aqui em carteira e você vai fazer uma recarga na plataforma para estar jogando. O valor mínimo para você recarregar na plataforma é de R$10. Você vai colocar aqui o valor, vou colocar aqui R$10. R$10. Se você fizer a recarga por Pix, ele entra na hora o dinheiro e você já pode sair jogando e ganhando. Vou colocar aqui por Pix e vou clicar aqui em recarga. Vai aparecer essa página para mim preencher, CPF, o nome, o número do telefone e o e-mail. Aí você clica em prosseguir e vai aparecer o código do Pix para você fazer o pagamento. Assim que você fazer o pagamento, o dinheiro já vai entrar na hora na plataforma. Como eu já tenho um saldo aqui eu não vou fazer outra recarga assim que você fizer a recarga na plataforma é hora de começar a jogar e começar a ganhar tem dois modos aqui para você estar jogando e ganhando tem o win e o aviator o win ele basicamente você tem que escolher uma dessas três cores aqui a verde a violeta ou a vermelha você vai fazer uma aposta numa dessas três cores vai colocar um valor que você quer apostar se você fosse colocar aqui uma aposta no verde você ia colocar aqui ó se você quer colocar 5 Colocaria 5 reais e confirmava Aí ia esperar os segundos ali para ver se a sua cor foi a escolhida A última cor que foi escolhida agora Foi a verde, ó E o aviator, como que funciona? O aviator, ele é um aviãozinho que ele vai subindo E você tem que crachar antes dele cair Você vai colocar o valor que você quer fazer o seu jogo E você tem que crachar antes dele cair Ó, esse daqui crachou muito rápido 1,7 Bom galera, vamos fazer uma aposta aqui na cor verde eu vou postar tudo que eu tenho, vou apostar os 50 reais. Vamos colocar aqui 50 reais. Vamos confirmar. Bom galera, apostei os 50 reais e agora a gente tem que aguardar esses minutos aqui para a gente ver se a nossa aposta foi correta. Se eu perder, eu vou perder tudo que eu apostei. Por 50 reais. Mas vamos lá, estou bem confiante. Vai sair no verde. Galera, quando você aposta tudo assim, você fica meio nervoso, cara. Dá uma ansiedade, mas vamos lá vamos lá. Pessoal, ó, vocês podem ver que na hora que chegar nos 30 segundos aqui Ele vai ficar tudo cinza, não tem como mais fazer a, a aposta Então você tem que fazer as apostas antes dos 30 segundos Como vocês podem ver, ó, 36, 35 Na hora que chegar no 30, ele vai ficar tudo cinza Não tem como mais apostar Olha lá, ó, na hora que chegou no 30, não tem como mais fazer a aposta Agora é os segundos finais, cara, dá um nervoso, apostei tudo Mas estou bem confiante, vamos lá Como vocês podem ver fiquei aqui ó com 47 centavos na conta postei os 50 reais que eu tinha ó segundos finais hein? nove vamos lá vamos lá vamos atualizar a página Caraca, pessoal, fomos para 98 reais. De 50 reais a gente foi para 98. Bom, pessoal, vocês viram? De 50 reais foi para 98. Vamos fazer mais uma, cara. Vamos fazer mais uma. Vamos ver se a gente consegue triplicar esse valor. Pessoal, agora eu vou fazer no verde novamente. E eu vou colocar 80 reais. 80 reais no verde. Fiquei com saldo aqui de 18 reais. Vamos, vamos vamos, lá, vamos lá. Agora vamos aguardar aqui e ver se a nossa previsão foi correta novamente. Bom, pessoal, segundos finais aqui, ó. Vai dando uma tremedeira, cara. Mas é isso aí. Fica até no final do vídeo que eu vou passar um bônus pra vocês. Pra vocês terem a chance de acerto, que nem eu tô tendo aqui, galera. Ó, segundos finais, 7 Uf. É agora, hein? É agora, é agora. Vou atualizar, vou atualizar. Mano, tu tem com medo de ver. Caraca, galera! 136 reais! 136 reais. Cara, a gente estava com 50 reais, a gente já foi para 136 reais. 136. Vamos fazer mais uma, vamos, vamos triplicar. A tem que chegar a pelo menos 150 reais. Bom, galera, vamos fazer mais uma aqui de 50 reais na cor verde. aguardar e ver se a nossa previsão foi correta. Essa é a jogada final 68. Segundos finais, hein? Jogada 68. Vamos ver qual cor ela vai sair. A gente fez uma aposta de 50 reais no verde. 68 no verde galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Final 68 no verde. Mais uma. Agora a gente vai fazer uma de reais no vermelho. Final aqui, ó, da jogada 69. A gente fez no vermelho. Bom, galera, vamos lá, vamos lá. Final 69 na cor vermelha. Mais uma. Sensacional, cara. Sensacional. Pessoal, a gente foi por um saldo aqui de 257 reais. agora a gente vai sacar esse dinheiro para a nossa conta bancária. Como que funciona? Você vai vir em perfil, você vai em carteira e vai aqui em retirada. A gente vai fazer a nossa retirada por Pix, que o dinheiro entra na hora também. A gente vai selecionar o banco, Eu já tenho meu banco cadastrado, vocês têm que cadastrar o seu banco. Meu banco aqui é da Nubank. o banco aqui vou colocar o valor eles tem uma taxinha que eles cobram para poder fazer a transferência para sua conta bancária mas é pouca coisa pelo tanto que dá para ganhar né galera e agora que você vai colocar a senha que você criou para poder entrar bom vocês vão assim vocês colocar a senha e colocar lá para retirar vai aparecer essa mensagem aqui ó sua retirada foi concluída com sucesso Bom, galera, tá aparecendo aí o comprovante da retirada do dinheiro. Vocês viram como que funciona. E é para quem ficou até o final do vídeo, é a hora de saber o bônus, né? Falei que ia deixar um bônus para vocês, então se liga só que com esse bônus aqui, a chance de acerto de vocês estar ganhando, que nem eu ganhei, é muito maior. Você vai entrar no segundo link da descrição, que é um grupo de sinais. Eles estão mandando as previsões dos sinais. Lembra que eu falei para vocês. Ó, ao final do jogo 69, 68. Eles estão mandando aquele, a numeração do jogo. E a cor que é a previsão que vai cair. Então entra no segundo link. Para você estar recebendo as previsões e estar tendo mais chance de acerto, que nem eu tive agora. De 50 reais a gente foi para 257 reais, galera. Vocês viram como que ganha muito dinheiro, cara? Então não perca tempo, faça o seu cadastro e aí comece a ganhar. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aí para estar ajudando o canal. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!